Hoje é o dia 4, por isso é dia de uma nova publicação e antes de começarmos a mini-ala e de dizer o que é que vocês têm que fazer hoje eu só quero que vocês percebam que estamos juntos nisto por isso, se vocês precisarem de ajuda, podem deixar tudo nos comentários e quem vir pode tentar ajudar e eu vou ajudar com certeza absoluta por isso, não sintam que estão sozinhos nisto, que estão a fazer este workshop sozinhos nós estamos aqui para ajudar, ajudando-nos é que conseguimos crescer e muito mais rápido por isso, se precisarem de ajuda comentários. Ok, vamos então começar. Hoje é dia de publicação, por isso estou ansiosa para ver o que é que vocês vão publicar hoje. O que é que nós vamos fazer então? Eu tinha-vos pedido no dia anterior, no dia 3, para vocês pedirem aos vossos seguidores para vos ajudar a escolher o tema para hoje. Claro que eles não sabem que é exatamente o posto para hoje, mas pelo menos ajudar-vos a ter mais dados e a saber o que é que eles gostam mais de ver na vossa conta. Por isso vamos pegar nesse tema mais votado e vamos tentar criar a nossa publicação hoje a publicação vai ter que ter esse tema, vai ser um desafio, mesmo que vocês não tenham nada pronto, mesmo que vocês nem tenham pensado nisso, no que é que vão publicar hoje, no dia anterior, é um bom desafio, porque à medida que vocês vão criando estas técnicas, estes métodos de trabalho, vão ficando cada vez mais rápidos, por isso criar um post, para mim, demora cerca de 15 minutos, e eu tento também arranjar forma de o reutilizar para o TikTok, por isso há mais trabalho envolvido, mas mesmo assim sou muito rápida, porque à medida que vocês vão criando estes métodos de trabalho, vão conseguir ser cada vez mais rápidos, por isso este processo vai começar a ser super natural para vocês e vocês vão ter a capacidade de ser cada vez mais rápidos, cada vez mais eficientes, que isso é o mais importante, por isso mesmo que não tenham pensado na foto, na descrição, ao menos temos o tema, o tema que os vossos seguidores vos ajudaram a escolher Ontem. Como eu já vos mostrei, mesmo que vocês não tenham a foto, tentem se focar na descrição. Nós temos o tema principal, por isso vamos tentar arranjar uma forma de criar uma narrativa. O que é que nós vamos ensinar ou o que é que nós vamos mostrar? Como é que vamos entreter o nosso público? Tentem responder a estas perguntas que são muito, muito importantes. A descrição da foto e eu sinto que às vezes é até mais forte, mais importante que a própria foto em si por isso eu hoje quero que vocês foquem muito, muito, muito na descrição da foto e quero que vocês criem uma frase tão forte, tão forte que os vossos seguidores vão ter a necessidade de clicar em ver mais porque como vocês sabem a vossa descrição está encurtada as pessoas só veem a primeira frase e um bocadinho e às vezes nem a primeira frase toda vem dependendo da forma como vocês estruturam a vossa descrição por isso se vocês colocarem algumas frases poderosas algumas frases fortes que fazem o vosso seguidor querer clicar querer ver vão gerar mais tempo do vosso seguidor na app e como eu vos disse isso é muito importante para o algoritmo do Instagram saber exatamente que aquele post está a funcionar, vocês estão a conseguir manter o vosso seguidor mais que um segundo na vossa foto, mais de que meio um segundo para deixar o gosto ou até só para passar no vosso feed, vocês estão a fazer com que ele interaja, com que ele clique no ver mais, que ele tenha curiosidade de ler a descrição toda, por isso, hoje foquem-se muito na descrição, principalmente na primeira frase, é muito, muito importante. E hoje vamos falar sobre as hashtags. Eu sei que muitos de vocês usam hashtags, por isso não deve ser alguma coisa muito estranha para vocês, mas o que eu vos vou pedir é para criarem para hoje criarem blocos de hashtags. E o que é que são blocos de hashtags? Vocês podem colocar no vosso post 30 hashtags e cada hashtag é uma oportunidade de vocês serem vistos, de terem mais alcance. Mas há certas hashtags que funcionam melhor umas que as outras, por isso vamos falar sobre isso hoje. Primeiro de tudo, se é específico nas tuas hashtags. Vamos imaginar que vocês tiram uma foto de uma paisagem, colocam a hashtag flower. Embora seja uma hashtag muito grande que dificilmente vocês conseguem ser encontrados, mesmo que vocês sejam encontrados, as pessoas que procuram por, pela hashtag flower devem estar à procura de páginas com imenso conteúdo sobre isso, porque se eles estão a seguir ou se estão a pesquisar esse tipo de hashtag, quer dizer que eles têm como interesse esse tópico. Se vocês, em todas as outras fotos, falarem sobre maquilhagem ou falarem sobre culinária, as pessoas que vierem dessa hashtag flower, não vão querer manter-se como vossos seguidores porque não há muito que vocês falem sobre o tema flower, por isso sejam sempre específicos à vossa foto, mas principalmente ao vosso tema, porque vocês querem chamar <risos> o vosso público ideal. Se vocês tiverem como um tópico a maquilhagem, vocês querem usar hashtags que se relacionados com a maquilhagem para pessoas que gostem dessas hashtags, pessoas que vêm, que procuram, que seguem essas hashtags, vejam o vosso post, vejam que vocês publicam sobre isso e decidam ser os vossos seguidores, porque se vocês no dia a seguir publicarem sobre maquilhagem é exatamente isso que eles querem ver, foi isso que eles procuraram, por isso vão-se manter vossos seguidores porque é exatamente isso que eles procuram, por isso sejam específicos nas vossas hashtags, nunca tentem ir buscar seguidores que não são importantes para vocês, porque vocês até podem aumentar esse número de seguidores, mas logo no dia a seguir baixa, porque não é isso que eles estavam à procura, estavam à procura de uma hashtag muito específica e vocês ao usarem uma que não é importante para o vosso tema, acabam por atrair público não interessante para vocês usem hashtags com vários tipos de tamanho, porque existem hashtags com 100 mil publicações, 500 mil publicações e depois aqueles de milhões e esses dos milhões eu aconselho-vos a usar uma ou duas hashtags dessas para ver se funciona, mas eu aconselho-vos também a usar aquelas hashtags com menos de 100 mil, menos de 50 mil, porque assim, se o vosso post tiver muita interação, que é isso que nós estamos a tentar fazer neste workshop, vocês conseguem ficar naquele top 9. Ou seja, sempre que alguém segue essa hashtag, a vossa foto vai automaticamente para o feed, o que é ótimo, e sempre que alguém procurar essa hashtag, se vocês estiverem no top 9, aparece logo, em primeira mão a vossa foto. Por isso vocês têm mais possibilidade de chegar ao top 9 se usarem hashtags com menos publicações. Outra dica que eu tenho para vocês sobre hashtags é seguir algumas, mas sigam em pequenas aquelas que vocês sentem que, que conseguem chamar exatamente o público que vocês querem, porque assim sempre que vos aparecer no feed vocês podem gostar, podem comentar e até podem visitar essa página, hashtags e uma vez por dia gostar de cerca de 10 fotos, comentar algumas e assim vocês conseguem Aumentar o vosso alcance porque, ao fazer like, essa pessoa consegue ver que vocês fizeram um like e pode retribuir. E se vocês comentarem, as pessoas que também comentaram essa foto ou as pessoas que fizeram um like essa foto podem ver o vosso comentário, podem visitar a vossa conta e assim, à medida que vocês vão fazendo mais e mais comentários, mais alcance vão tendo. Por isso, isso é outra dica para vocês e acho que é muito, muito importante. Como eu vos disse, eu quero que vocês façam blocos, ou seja, não precisa de ser 30 hashtags, mas cerca de 20, 15 e fazem bloco de 15, bloco de 15, bloco de 15, bloco de 15, porque há vários blocos. Primeiro, porque se vocês usarem continuamente as mesmas hashtags, o Instagram pode vos bloquear, pode achar que vocês são de spam e bloquearem o vosso alcance nessa hashtag. E se vocês conseguirem alternar entre blocos de hashtags, mais alcance conseguem ter porque não são bloqueados pelo Instagram. A segunda coisa é que assim vocês se quiserem analisar, que eu aconselho-vos muito, como eu vos disse, dados são incríveis para o vosso sucesso, se vocês analisarem a vossa conta, vocês conseguem perceber que bloco é que funciona melhor. Neste momento estou a tentar não usar este tags só em termos de experiência, vocês sabem que eu adoro experiências, mas vou-vos mostrar um post que eu fiz em que 50% das minhas visualizações do meu alcance veio das hashtags e isso é absolutamente incrível, metade, 50% veio das hashtags e como é que vocês conseguem ver isso? Vocês só precisam usar as hashtags na descrição, depois vocês vão a view insights ou ver estatísticas e aqui embaixo vocês conseguem ver que das hashtags eu recebi 1577, ou seja, metade das minhas visualizações gerais e se vocês usarem as hashtags na descrição conseguem ter estes valores, se usarem nos comentários, no primeiro comentário, não conseguem ter acesso a estes valores, mas isso vai depender um bocado do tipo de organização que vocês querem dar à vossa foto. No meu caso eu não sinto que as hashtags sejam assim tão feias de se ver, eu costumo pôr sempre no fim da minha descrição, mas sei que muita gente põe no primeiro comentário. Se for importante para vocês, que é analisar as vossas estatísticas, aconselho-os a pôr dentro da descrição, podem até dar muito espaçamento para ficar no fim, mas é importante para vocês verem que blocos é que funcionam. Por isso, fica dica. Por isso eu vou-vos fazer um resumo deste dia e vou-vos dar um exemplo de um bloco 10 tags, por isso vamos um ver. O tema foi decidido pelos vossos seguidores no dia 3 e o que é que outras contas similares estão a criar? Existe algo que vocês possam recriar? Existe algum desafio a decorrer? A forma de dar um toque extra, ou seja, inovar, recriar algum tipo de conteúdo? Como sempre, eu não quero que vocês se stressem se vocês não tiverem uma foto disponível para hoje. Vocês podem sempre ir buscar fotos antigas, fotos que vocês têm na galeria, porque eu acho que vocês deviam dar imenso valor à descrição da vossa foto e sem dúvida criar uma primeira frase forte. E dessa forma vocês conseguem incentivar os vossos seguidores a ler, a dar a sua opinião, a comentar e para isso vocês precisam de fazer o que eu já vos ensinei. Façam uma pergunta. Digam exatamente o que é que vocês querem dos vossos seguidores, o que é que vocês querem que eles façam. E também queria que vocês criassem o vosso próprio bloco de hashtags. É possível adicionar até 30 hashtags por publicação e cada hashtag é uma oportunidade de seres visto. Não use sempre as mesmas hashtags e é por isso que eu peço para vocês fazerem cerca de 5 blocos de hashtags, porque se vocês repetirem sempre as mesmas hashtags podem ser banidos e pode cortar o vosso alcance imenso. Por isso, para criarem os vossos próprios blocos, vocês precisam de ser específicos com as hashtags, não usem hashtags que não façam sentido para o vosso tema, que não façam sentido para a vossa foto. Usem hashtags grandes, médias e pequenas, se vocês usarem hashtags mais pequenas e se o alcance do vosso post for incrível vocês conseguem chegar ao top 9 e ter muita mais visibilidade dessa forma e se vocês conseguirem e se vocês quiserem aconselho-vos a seguir algumas hashtags interajam com elas sempre que vos aparecerem no feed e se vocês tiverem um tempo extra, visitem mesmo a página da hashtag e deixem alguns likes e comentários. Ter dados é a coisa mais importante para o vosso sucesso para vocês analisarem o que é que corre bem e o que é que corre mal. Por isso, eu aconselho-vos também a analisar as vossas próprias hashtags e a analisar os blocos que vocês criarem. Dessa forma, vocês conseguem descobrir o poder de cada bloco de hashtags e vocês vão conseguir criar os vossos blocos perfeitos, maravilhosos, que vos dão alcance em todas as fotos. Vou-vos dar um exemplo em que o tema é tutorial de maquilhagem. Eu criei este conjunto de hashtags para vos mostrar que todas elas têm tamanhos diferentes. Todas estas hashtags são específicas ao meu tema e ao meu post, por isso não vou ter público indesejado nesta publicação e todas elas, como eu vos disse e como vos mostrei, chamam o meu público ideal e é exatamente isso que nós queremos. E para hoje é tudo estou ansiosa para ver as vossas publicações, quero mesmo ver o que é que vocês vão criar e não se esqueçam de usar hashtag Maria se vocês quiserem que eu veja e interaja com vocês e é isso espero que vocês tenham um imenso sucesso nesta publicação e que seja ainda melhor que a anterior e vemo-nos amanhã para o dia 5.